Amém, obrigado Podemos assentar Eu também quero parabenizar por você Ter ficado aqui E dizer que você Não vai ouvir a mesma coisa Eu vou completar aquilo que eu comecei Porque tive que fazer muito rápido Mas vamos lá No contexto de família Uma das coisas Muito importante É a saúde emocional Do indivíduo Da pessoa Que compõe A família Se pessoas Conseguirem alcançar Uma saúde emocional Se pessoas forem Emocionalmente sadias Elas conseguirão ter êxito em seus relacionamentos. Hoje nós, muitas vezes, vamos cuidar de casais, de família, e na verdade nós não deveríamos levar conselhos, deveríamos levar pirulito. Sabe, a mulher começa a reclamar, você fala, chupa, e vai para casa. Toma um pirulitinho aqui de morango, você leva um de limãozinho, Uva e vai embora porque é tanta imaturidade que nós vemos, certo? No convívio das pessoas que descobrimos que elas não têm problema, elas, isso aí, elas não têm problema, elas são o problema, e aí é difícil demais descobrir que você é o problema. Então, eu vou tentar ajudar você a descobrir que você, às vezes, pode ser o problema. Muitas pessoas têm problemas na sua família. E primeiro, quando um problema aparece, seja ele fictício, seja ele verdadeiro, seja ele real, seja ele imaginário, por exemplo... Sua mulher imagina que você a está traindo. Ela tem uma crise de ciúmes. E você chega em casa do trabalho, ela diz, muda a cabeça. Coloca o celular em cima. Está preso. Cala a boca. E ela fala, você está me traindo. Você diz, não estou. E ela acha que está. Você diz, pastor eu não estou fazendo nada de errado, você não está, mas ela acha que você está, então você tem um problema, mesmo que ele não seja aparentemente real, ok? Pessoas, por exemplo, que enfrentam hoje depressão, elas têm um problema baseado em coisas imaginárias, que elas sentem, então mesmo que você muitas vezes tenha que lidar com um problema, que às vezes nem é seu, eu às vezes vou aconselhar casais e famílias que a mulher me diz: Pastor, eu estou super feliz no meu casamento, mas meu marido está insatisfeito, ou o contrário. O problema ele existe. E aí eu te pergunto: o que algumas pessoas fazem, algumas delas, por não saber como vão resolver seus problemas familiares, elas costumam cometer um erro gravíssimo. Fingir que o problema não existe. Exemplo, por que, que elas fingem? Porque se elas não têm solução, para elas é melhor fingir que o problema não acontece, ou não está acontecendo. Exemplo, você tem uma filha, e começa a notar que a sua menina está com comportamento masculino. Está andando em companhias de outras meninas que têm o um comportamento masculino. Você nunca teve um caso desse tipo na família? Você não foi treinada para lidar com esse tipo de comportamento? então algumas pessoas tentam enfrentar o problema de forma inadequada, ou seja, eu vou colocar você para fora de casa, isso é o satanás, que está adindo na sua vida, eu vou te expulsar, outras pensam assim, é coisa da minha cabeça, eu vou ficar quietinho, não mexo nisso, deixa quieto, porque eu posso mexer e descobrir que a minha suspeita na verdade é uma realidade E eu não sei como vou resolver Então é melhor eu fingir que não é o problema O que, é que ele vai fazer? Ele vai se potencializar e pegar você lá na frente Muitas pessoas resolveriam seus problemas se agisse inicialmente mas quando elas notam, ou às vezes, nem estão presentes para notar. Eu estou para te dizer que a maioria dos pais aqui, deixa eu pegar aqui, essa turminha aqui, ó. eu tenho cinco crianças aqui na frente. Provavelmente, nenhum dos pais e das mães deles, sabem o que eles assistem na TV. Nenhuma mãe tem tempo, nenhum pai, para sentar para ver que tipo de desenho. Para quem é que está formatando seu filho? Para quem é que está ensinando? Quem são as companhias dele na escola? Nada, nada, nada, nada. Não tem tempo. Nós estamos preocupados demais em levar comida para casa. Em comprar um smartphone mais novo. Uma televisão de 4K. Uhum, uhum, uhum. E quando vê, está cheio de objetos de luxo. Sendo usado por um monstro. Ué? Porque hoje coisa está valendo mais do que gente. Tem muita criança aí que preferia levar um abraço. Deixa eu falar uma coisa para você esses dias, eu, tava, eu tava, fui pregar num evento de adolescente. Cheguei lá na hora da janta. Aí arrumaram um lugarzinho para me comer. Eu sentei e estou lá. Quando de repente. Era um acampamento, a moça sai da cozinha e diz assim, uma das cozinheiras, gritou o nome de uma menina, que eu não lembro o nome da menina, mas ela gritou, gritou e já disse assim, ó, oh, sua mãe tá no telefone. Menino, no meio daquele montão de adolescente, todo mundo começou a gritar, ah, vai lá, nenenzinho, mamãezinha tá chamando, vai bebê. Eu queria intervir, mas eu não mexo com quadrilha. Eu fiquei quieto, <risos> comendo. Comendo. A menina foi lá, atendeu o telefone. Todo mundo esqueceu. Quando, de repente, aparece ela no, saindo da cozinha, ela falou assim, Ô, gente! Era minha mãe, querendo saber como é que eu estou. Se a sua mãe não quer saber como você está isso não é problema meu a minha eu atendo e tenho prazer de atender a hora que ela me ligar aí eu é que fiquei com vontade de fazer Ué! mas a quadrilha ainda estava lá deixa eu falar uma coisa para você seu filho precisa da sua presença já viu aquela propaganda? Não basta ser pai, tem que participar, tem que estar junto ali. Hoje as pessoas identificam um problema, por exemplo, um problema financeiro está se instalando. O que que o chefe da fa... o que que o chefe tem chefe aí de família? Levanta a mão, só a chefia Olha só, não tem mais. Ou então aqui uma família só. Porque o que, que o homem tem que fazer? Senta aqui as crianças. Crianças! Come on! Senta! Mulher, senta aqui. Nós estamos numa crise. Olha aqui, ó eu ganho 1.500. Olha quando nós estamos devendo de cartão 3.000. Quer ver? O Chique Especial? Quanto eu estou pagando de juros? ainda tem a prestação disso, a prestação daquilo a apresentação da outra, e a gente vai comer então vou avisando, vou avisando, vou avisando vou avisando entende? não tem refrigerante é que suco tempo indeterminado. aqui não se compra nada além do que comer entende? deixa o ovo queimar um pouquinho para parecer bife Não tem ninguém que veja o problema e esteja apto para resolver. Não tem. Você casou, sua mãe quer ir lá, dizer para a sua mulher que ela não cozinha, igual sua mãe cozinha. Olha o cabra macho, macho, tem umas frangas, ai minha mãe, querida, é mãe, é mãe, mãe você vai falar com educação, A sua mãe foi ela que te botou no mundo, mas é ela que vira o seu join não é, né? Então, você agora casou, você tem uma mulher, então você fala assim, mãe, mãe, mãe, eu te amo, a senhora me botou no mundo Eu tenho que honrar a senhora Mas essa casa é daquela mulher ali Ela é a minha mulher E se a senhora não guarda a comida dela A senhora não vem aqui, fique na casa da senhora Que eu vou visitar a senhora Só entendeu, mamãe, dá um beijo aqui Ou cria afinidade para viver aqui Ou vai viver no seu serpentário É na verdade? Ah, o que é isso? Isso é, é falta de respeito, não. Isso é rápido é para resolver um problema. Tem gente que vê o problema, mas não quer resolver. Aí o problema faz o que? Se instaura. E tem gente que chama problema de problema. Estou com um problema, não um não, você está com dois. Primeiro é com a língua portuguesa, olha na verdade. então que eu tenho um problema tenho que onde é que ele tá ele tá na minha área financeira tá tá no comportamento de meu filho deixa eu falar uma coisa para você que é pai pai mãe levanta a mão baixa a mão pensa num bicho esperto criança esse que tá chorando aí ó pode ter certeza que ele não tá afim de chorar ele quer alguma coisa que não querem dar para ele e ele sou essa campainha infernal Chamada choro! E você sabe por que é que ele chora? Porque ele sabe que o resultado final vai ser positivo. Você quer ver? Seu filho está fazendo escândalo. Bate nele não. Pega ele, leva-no quarto. E fala, meu filho, chora aí até se acalmar. <risos> Fecha a porta. Ele para de chorar imediatamente, sabe por quê? Ninguém dá espetáculo se não tem espectador. É ou não é? Ei, ei chora. Já chora rindo, já cansei de ver isso. Toma! Otário, otário, otário, otário, otário. otário. você está, o, o negócio é sério, sabe? Se nós entendermos, eu, eu olho, observo, o comportamento, sabe? Essas crianças, <risos> elas são muito espertas, mas muito espertas, muito espertas, entende? Então você tem que ser mais, você quer ver? adolescente meu filho vai jogar aquele lixo fora depois meu filho é, joga uma água ali no quintal depois meu filho lava aquela louça minha filha já vou, depois deixa eu te explicar uma coisa paizinho sabe o que é depois na linguagem de um adolescente nunca o que que você tem que aprender a falar no mesmo idioma que seu filho entendeu? mãe posso ir ali? depois eu posso sair? depois me dá um telefone? depois pô mas o senhor nunca nunca Falando <risos> o mesmo vocabulário, essas crianças são manipuladores. Se você não tiver habilidade para resolver problemas, este dão uma pernada e dão mesmo. Então, o que eu ando vendo, as pessoas. Se depara com um problema que não sabe como vão resolver. E outra coisa, criança observa tudo, tudo. Eles ficam brincando, parece agente gente do FBI. Eles olha tudo, tudo, tudo, tudo. Chama o pai de mentiroso na frente dos outros? Mentira. Quem aqui é mais velho e lembra de ter visto seu pai mentir? Levanta a mão, Ele pode levantar a mão. Quem falava, porque senão você estava usando. prótese Não tinha um dente nessa boca sua que arrancava tudo. Não é na verdade? As coisas mudaram ao longo da história, e hoje muitos não sabem como resolver seus problemas e basicamente só faz uma coisa, finge que ele não, existe, então seja onde for meu filho, tem problema com sua mãe? pega sua mãe, e bota, <risos> mulher brasileira parece que cria filho para casar com ela, esse dia uma moça falou para mim, pastor, eu fui morar, casei, e fui morar perto da minha família, deixa eu te dar uma dica, quando você casar, nunca more muito longe dos parentes, nem muito perto, muito perto eles vão todo dia Muito longe eles vão para passar Muitos dias Então mora uma, uma distância Segura Aí foi morar na Olha que história legal Eles casaram, foram morar na mesma rua da mãe Dele Ele chegava uma hora mais cedo do que ela Do trabalho O que, que ele fazia? Passava na casa da nisso, ela chegava, ela passava na casa da mãe dele, sim ou não? não, porque, ela entendia que já estava casada, a mãe quando tinha o filho de novo, casado dentro de casa, a velha ficava doida, ó oh, meu filho, toma isso, toma aquilo, toma aquilo ator, come aqui, rogando a hora passava, até que um dia ele estava cansado menino, deitou no sofá, a véia não cobriu ele ele acordou de manhã onde eu estou? na casa da mãe a mulher dele me procurou pastor a mãe dele ao invés de acordar ele jogou uma coberta aí ele falou pastor, a minha mãe coitadinha que é meu bem eu falei, você é homem, não precisa saber que você é um homem, que você está parecendo? você não está vendo que a sua mãe, inconscientemente montou uma concorrência, entendeu? As pessoas não sabem resolver seus, problema, todas as áreas, quem tem noivo aqui, levanta a mão se tem noivo, tem não? lá tem um, um ainda, tem aí também, glória a Deus, deixa eu falar com vocês que estão noivos, vai arrumar dinheiro, onde casar, porque pensa num troço caro, esse dia meu filho falou comigo, pai quanto custa casar, eu falei, eu não sei, eu estou pagando até hoje, eu estou com 26 anos de carro, ainda não quitei a dívida, dá para comprar casa própria, Mas, olha só, se eu não tiver maturidade para aprender a lidar com meus problemas, primeiro, eu preciso saber que eu cagei com gente. Repita assim, gente, gente. Vive, cada dia vive cada dia de um dia. jeito. De um jeito. De Entendeu? Vai ter dia que você vai chegar em casa, sua mulher vai estar. Tá... Oi querido, tudo bom? Saudade de você comida tá aí vai ter dia que você vai chegar em casa e ela vai falar assim oi comida tá lá vai ter dia que você vai chegar em casa e ela vai aí, o que que você diz vai ter dia seu marido vai chegar em casa e vai dizer o meu amor tudo bem mas tem dia que ele vai chegar e não vai falar nada. <risos> Gente, a vida é feita de fase. Tem época que está tudo bom, amém? Tem época que as coisas não estão boas. E pronto. O que eu tenho que aprender é o seguinte. Eu vou tratar as coisas sérias. Por exemplo, dinheiro. Assunto dinheiro. Se eu tratar ele aqui de uma forma mais específica dinheiro primeira coisa se eu quero ter dinheiro na minha vida fala assim eu vou trabalhar isso ninguém fala isso que não gosta dinheiro sem trabalho vem da onde então você quer ter você quer ganhar dinheiro trabalhe administre bem e seja fiel a Deus se você fizer isso trabalhe trabalhe trabalhe trabalhe trabalhe tem que saber como é que gasta, porque tem gente que gasta tudo e ainda bota a culpa de quem? Do devorador. Devorador, pastor. O inimigo está furioso, pastor, comigo. Uma irmã revelou. <risos> Nunca vi os satanás dando sorvete para ninguém. <risos> então está sempre furioso. Então o diabo comprou alguma coisa no seu cartão? Se comprou eu pago, estou falando sério. Não, quem gastou foi você. Aliás, tem gente administrando tão mal sua vida financeira e material que o diabo olha e fala assim. Caraca, isso é muito maneiro. Eu vou anotar aqui que é, que é para usar com os outros. Nós temos que aprender. Dinheiro, escute só. Fale comigo assim. Prioridade. Necessidade, necessidade. Supérfluo Nós temos essas três coisas na nossa vida A prioridade A necessidade E o supérfluo Por exemplo Você tem mil e reais E mil e reais É o seu aluguel E mil e reais É a fatura do seu cartão e R$ 1.500 é a televisão de 42 polegadas que você quer comprar. Dos três, o que, que é prioridade? O que, que é? Por quê? Porque se você não pagar, você faz o quê? Mora na rua. O que, que é necessidade? O cartão. O que, que é supérfluo? Isso aí. Tem gente que não sabe nem isso. Entrou os 1.500, compra a televisão. Deus proverá. Você é louco? Quem é que administra dinheiro em casa? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Nenhum dos dois. Quem administra em casa é quem sabe administrar. Se é a mulher, deixa o dinheiro na mão dela. Tem homem que se pegar o dinheiro, ele... Sumiu, nem sei no que eu gastei. Tem mulher que se vê dinheiro, compra até capim pegando fogo. Então, o dinheiro está na mão de quem sabe? Isso. Se os dois sabem administrar, os dois administram. Se a mulher sabe administrar, administra ela. Se o homem sabe administrar, administra ele. Se os dois não sabem administrar... Pede consultoria. Mas não deixa afundar. Porque senão depois dá problema, meu filho. Deixa eu falar uma coisa para você: é um ditado certo, popular. Quando o dinheiro sai pela porta, o amor pula a janela. Sim. As pessoas brincam com coisa séria. Outra coisa, é um problema também crônico. Todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não faz. Você quer ver? Pega uma criança dessa aqui, e dá para um menino desse, durante 24 horas do dia, dos quais ele vai dormir umas 8. E vai ficar 16 horas à toa, com umas horinhas no colegio. A senhora fala para o um menino desse assim, vai o quintal. Ainda tem isso para fazer? Isso era a tarefa da minha época. Ainda tem quintal para varrer? Não. Eu nem sei mais se ainda existe quintal. Que era a tarefa. Lava banheiro. Eu fazia isso. Eles não conseguem fazer uma tarefa. Porque não tem tempo. Adolescente acorda meio dia assim, ó. Nossa, estou cansado. O que, que é? Sonhou que estava trabalhando? Deve ter sido. Quando nós olhamos, os pais de hoje têm dificuldade de fazer com que seu filho seja disciplinado. Tem sido um absurdo a ausência de autoridade que os pais e as mães têm sobre seus filhos. Chega na escola. Os pais querem que a professora dê jeito no filho deles. Isso não é função de magistério. Tem pai que quer que a igreja dê, e dê, sem o menino esboçar a resistência. Todas as vezes que você proíbe alguém de fazer alguma coisa, ele vai criar algum nível de resistência. Inevitável. As pessoas não sabem lidar com insatisfação. Se eu quero melhorar meu relacionamento, minha casa, minha família, eu preciso entender. Hoje, as pessoas não querem se expor ao momento de mudança. Um tempo atrás, eu falei, eu vou melhorar meu casamento. Que já era bom. Mas eu falei, eu vou melhorar. Vou passar a agir de outra forma. Comecei a agir um belo dia, minha mulher tá pinça, minha mulher virou uma lady. Falei, chegava em casa, ô oh, meu amor, vem cá, dá um beijo aqui em mim, quer comer o quê? Falei, hã? hã? Você é maluco, tem alguma coisa não nessa para nada aí. Embaixo desse angu, tem calhoço. Eu, aí eu falei para ela, ô Mélio, o que é que você está tão boa assim? Aí ela começou a querer chorar, falou assim, eu estou achando que você vai morrer. <risos> eu falei, vou, vou morrer não, louco. não <risos> vou não. Eu falei, da onde você tirou a ideia que eu vou morrer? Ela falou assim, Cláudio, você nunca teve tão bom comigo. <risos> aí eu vi que eu estava apenas recebendo o reflexo do que eu estava fazendo. As mulheres sabem o que os maridos gostam, mas não faz; Os maridos sabem o que as mulheres gostam, mas não faz; Os filhos sabem o que o pai gosta, mas não faz. Então está todo mundo parece que futricando a vida do outro. Você quer ver? Tem mulher sábia aqui, levante a mão. A mulher sábia. Olha que montão de... Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que é uma mulher sábia, casada, uma mulher de Deus. Uma perguntinha básica. Qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora? Qual é a coisa que o seu marido mais gosta de fazer com a senhora? O que, que é? Pode falar. Fala! É pecado aqui a palavra sexo? Eu falo, sexo, sexo, sexo, sexo, sexo. A coisa que o seu marido mais quer fazer com a senhora, o que, que é? Agora olha como é que a senhora é sábia. Qual é a coisa que a senhora menos faz com o seu marido? Ou seja, a senhora sabe... Me desculpa, eu estou na igreja de apóstolos amigos e eu não estou aqui para falar pornografia. Mas fazer homem feliz, mulher, é a coisa mais fácil do mundo. Duas coisas, é feio, vai parecer grosseiro, mas eu preciso esclarecer para não ter problema. Homem feliz: duas coisas, barriga cheia, saquinho vazio. <risos> Homens, eu estou mentindo? Eu estou mentindo? Se a senhora fizer essas duas coisas, a senhora chuta ele, pisa, vai lá, cachorro. Mas a senhora faz? Então se lasca. Deixa eu falar pra você agora o que, é que a mulher quer. A mulher quer três coisas. O homem quer duas. Nem tá tão ruim. A mulher, primeiro. Primeiro. Ela quer ter um amigo, um cara que ela possa chorar na frente dele, desabafar, falar tudo, dizer que quer morrer e ao mesmo tempo ela quer viver. Ela vai falar que não foi no, no cabeleireiro e o que o menino tirou nota baixa, que a mãe dela está doente, porque as coisas estão acontecendo ali. E ela fala tudo simultaneamente. E você tem que olhar e ficar assim: ó, mulher gosta de amigo, o cara do sofá sabe aquele cara sabe que vai ouvir que vai cantar para a mulher dele assim como vai você eu preciso saber da sua vida e ela vai chegar ela vai contar ela vai chorar ela vai sorrir ela vai dizer eu tô gorda o homem não sabe nem o que fazer quando a mulher diz que está gorda a mulher dele fala assim amor eu tô gorda tô feia sabe o que ele fala Tá não menino, eu gosto de ser assim Sua praga Não fala besteira Se sua mulher falar assim Eu tô gorda, eu tô feia Olha o que você fala pra ela Menino Eu também tô acabado hein? E você vai acabar rindo dos dois As pessoas tentam resolver seus problemas Da maneira Sabe? A mulher gosta de amigo. Amigo, o cara que vai ouvir. Você ouve. Hum? Olha, olha só como é que funciona. A mulher gosta de conversar numa hora que o homem não gosta. Dormir. Ok? Se a senhora entrar no quarto, se o seu marido estiver deitado, ele pode estar deitado para dentro da cama. De, de barriga sim, ou pra cá. Pra cá esse já está o, o final, ele já quer dormir. Pra cá ou pra cá, porque o sono ainda não veio. Mas quando a senhora entra no quarto, se ele tiver deitado para dentro, ele vai fazendo assim quando vê a senhora. Ó. O nome disso é Rota de Fuga. E aí ela deita atrás e diz o quê? Tá com sono? Seu marido responde assim para dizer que não tem força. Uhum. Você está rindo assim? Então seja o cara do sofá. O cara que sente, olha para a esposa, conversa, descubra o que ela quer, seus medos, seus temores, suas mágoas, seus sonhos. Ela precisa disso. Segundo, uma mulher precisa de sacerdote. O cara que vai para o altar, leva a sua casa, sua mulher tem que ver você entrando no quarto dos seus meninos, rapaz, botando a mão na cabeça dos, dos melequentos. Falando Senhor, abençoa esse garoto aqui. Em nome de Jesus. Esse menino vai crescer, vai ser um grande homem de Deus. Ele é inteligente Só não achou ainda inteligência na cabeça dele Mas ele é E lá, Senhor, assim, toma essa menina <risos> Oh, menina danada, essa garotinha Toma, porque antes de ser minha sua Eu consagro Em nome de Jesus Os anjos estão aqui Se eu não tiver o, o, A rede social dela não vai ter pornografia Não vai ter essas palhaçadas Em nome Pode ter certeza, sua mulher Onde tiver ele está filhando, olha lá. Sacerdote. Marcando território. Aí você entra no quarto. Fala para sua mulher. Joeia aí. Vou executar você não. Pode joiar. Senhor, toma minha esposa. Fortalece a mulher que sou. Colocou para viver comigo. Toma a vida dela, da saúde. Paz. Que sejamos um casal feliz. Que essa mulher seja cheia do Espírito Santo. Que o Satanás viva sempre muito longe dela. Em nome de Jesus. <risos> uma mulher precisa de um sacerdote. E uma mulher também precisa de um amante. O cara da cama. Também. Entendeu, querido? Só deixa isso por último. Até porque para ela querer alguma coisa com você. Ela tem que ver... O amigo e sacerdote primeiro. Até porque você já orou antes, Senhor, oh, anima essa dona. Todas as vezes que eu procuro é offline, offline, offline. Essa manhã ainda não foi pro 4G. Sim, as pessoas sabem. Sabem. Para me terminar, meu tempo já estourou. Olha mesmo eu tô indo. Jesus do céu, vai dar umzinho, ó. É, Vem aqui falar irmão Fala mais, fala mais vem cá, velho. Esse dia eu fui pregar num culto Quatro cultos, tinha que pregar a mesma mensagem Comecei pregando sobre José no primeiro No quarto eu já era o José Quase que eu peguei a mulher do Potifar Olha só Pense um pouco na sua mulher. Chegou em casa. A casa não está como você gostaria que tivesse. Calma, não feche essa cara. Não chega em casa igual o fiscal da prefeitura catando tudo. Calma. Seu marido chegou, só não sabe de onde ele veio. Você quer ver? Suponhamos que seu marido falasse com a senhora assim, ó: "Amor, queria ter um encontro amoroso com você sexta-feira". Tá? dá um rivotril para essas crianças toma um banho de vencedora faz uma comidinha leve bota uma roupinha de combate e se pinta na guerra eu vou chegar, nós vamos assistir um Netflix e depois nós vamos ter um encontro amoroso e ela fala, tamo junto querido que hora? 8 horas estou chegando A senhora prepara tudo 8 horas da noite, sexta-feira, seu marido não chega, a senhora liga para ele, chama, chama, ninguém atende, 8 e meia, a senhora já está furiosa, já atrasou meia hora, a senhora liga agora, ela está dando caixa postal, aí a senhora já está perturbada, 9 e meia, aí a senhora já está, se sentindo ridícula, dentro daquela indumentária, 10 horas, o diabo não aparece mais lá, que se ele for lá, a senhora entra nele, não é ele que entra na senhora. Dez e meia. A senhora já está enlouquecendo. Quando dá onze horas, quem é que aparece lá? Ele. A senhora já está assim. Quando ele chega, olha como é que faz, ó? Está escrito palhaça aqui deve ser isso que eu sou. Estou ah! aqui arrumada. Se quiser comer alguma coisa agora. Vai lá esquenta que eu não vou fazer. E nunca mais. Nunca mais. Me chama. Ela está certa ou errada? Certa ou errada? Errada. Eu vou te falar se fosse uma mulher de Deus. Como é que faria? O marido está vindo. E ela está assim. Senhor, se eu nem me dá força nesse momento, nem me dá arrancas que eu tenho, senão eu mato. Mas antes de matar, eu, eu preciso saber o que, que aconteceu. Aí chega ele, aí ela fala assim: O que que houve para você chegar agora? Ele fala, amor. Peguei o ônibus 18h30 para vir para casa. Tudo certinho, menino. 20 minutos depois, três miliantes anunciaram um assalto. Roubaram meu telefone, aí ela. Por isso que eu liguei. Não entendeu. Nossa, a gente pensa coisa tão errada dos outros. Aí ele diz: Levaram meu dinheiro. O cara me deu uma coronhada aqui na cabeça Fomos para a delegacia Para registrar a ocorrência o ônibus lotado Eu fui quase um dos últimos O policial ainda achou que eu fazia parte da quadrilha Quase que eu fui preso, garoto Até que uma alma caridosa Me emprestou o dinheiro E eu consegui chegar aqui Pensa, mulher Falhando, Senhor Dá bem, que eu não falei nada <risos> Graças a Deus Nossa Quem, quem fala assim <risos> Sem pensar né? Amor Fique assim não Você está vivo Graças a Deus, tá? Entra menino Sua noite não acabou ainda não eu sou mais bandida que aqueles bandidos tudo. Vou esquentar sua comidinha, vai tomar um banho. Já, já essa dor de cabeça sua some. Tá? Você vai ver o que eu vou fazer com você naquela cama. No dia seguinte... O cara está saindo sem dinheiro, sem documento, sem celular. Sabe o que ele está pensando? <risos> Podia ser saltado hoje de novo. <risos> tá vendo como é que coisa ruim pode ficar coisa boa? Se você agir de forma certa. Sua mulher está aí do seu lado, olha para ela e diga assim, eu te amo. Seu marido está aí e fala, eu te amo. Seu filho está aí fala Eu te amo também Tem gente que não ama ninguém Porque está sozinha aí que eu estou vendo Igual eu É isso Você pode ficar de pé Fala assim Minha família É uma bênção Isso Você que é casado diga assim Eu sou, eu sou. Casado para sempre eu vou falar algumas coisas, se você concordar, eu queria que você dissesse amém. Eu quero repreender da sua família o divórcio, amém. o adultério, amém. a pornografia, amém. a pedofilia, amém. a homossexualidade, a falência financeira. Amém. Queremos lares sarados, amém. lares curados, amém. lares cheios do Espírito Santo. Amém. E esse lar é o nosso. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. os seus olhos, Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por esse povo, que eles sejam grandemente recompensados, que ninguém fica até uma hora dessa, a não ser que queira te ouvir, que isso seja computado a favor dos seus filhos, abençoa cada lar, ó oh Pai, a cada família aqui representada, pelo poder do nome de Jesus, você pode aplaudir o Senhor?